Com licença, eu sou da polícia, província de Canagal. meu nome é China. Divisão 2 Extermínio, me chamo Furuno. Sou o capitão da divisão 4 especial, meu nome é Kishibe. A polícia da divisão 2 só precisam manter as entradas do térreo e do portão fechadas. A divisão especial vai dominar os terroristas lá dentro. Vocês só precisam tomar cuidado com uma coisa. A divisão 4 especial é formada principalmente por não-humanos. Se algum deles fugir para a cidade, será pior do que se os terroristas fizessem algo. Vou explicar a vocês as características deles, para o caso que precisem entrar em combate com eles em vez de com os terroristas. Zumbis! Zumbis! Ah! Hora do banquete! infernal do tubarão. Ele pode nadar em qualquer superfície, mesmo parede ou no chão, e pode se transformar em sua forma demoníaca por um curto período. Opa, foi mal aí, pô. Imaginei que era o um zumbi. Você vê mordendo? O infernal da violência. Normalmente demônios ficam mais fracos quando viram infernal, mas ele é muito forte mesmo nessa forma, então fazemos eles a uma máscara que emite veneno. Não importa o que aconteça, não tirem a máscara dele. Aí ô mocinha, Eu recomendo você fugir, ouviu? Humanos que são mordidos por zumbis se tornam zumbis. Ora, ora, então você é um demônio? Demônio da aranha. Ela normalmente fica em forma humana Demônios que tem forma humanoide costumam ser mais amigáveis Mas demônio é demônio Pode te matar só por olhar meio torto é... que nojo Esse é o pior ah... Demônio do anjo este é um pouco especial. Não tem nada contra os humanos, mas não se aproxime. O contato físico segurará seu tempo de vida. Ei, você aí? Tem um lenço pra me emprestar? É impressionante que tenha se aproximado, sabendo que eu posso sugar o seu tempo de vida. Basta que eu não encoste em você, né? Isso dói. Demônio, leve ele pra fora. Ele me deu uma ordem? Bom, melhor isso do que trabalhar, né? Vocês aí. Deixa os infernais cuidarem disso. Vamos procurar o Homem Samurai e a Mulher Cobra. Ah! Você sabe onde achar? Não. Por isso queremos nos separar.